Olá! Olá, eu sou a Maria do Vlog, eu Maria. E hoje vou fazer um vídeo em que vou usar este acessório para tirar fotografias. Eu tenho uma série aqui no YouTube onde eu tiro fotos com um objeto e tento tirar o máximo de fotos possíveis, tento conhecer o objeto o mais possível em termos de que efeitos de luz cria, que efeitos de cor cria e mesmo incluindo na foto se conseguir. Eu já fiz dois episódios dessa série, por isso se vocês quiserem ver eu vou deixar tudo no final deste vídeo. Por isso, se vocês quiserem ver que tipo de fotos eu tive com este objeto é só continuar a assistir e espero que gostem. A coisa mais importante para conhecer realmente um objeto é experimentar com ele o máximo de conseguirem. Andem com ele um dia inteiro se for preciso. Tentem perceber todas as formas que eu podem utilizar para as vossas fotos. Como estes óculos têm aqui estas artes, eu vou aproveitar para uh, ajudar-me a chegar à lente sem ter necessariamente que ter outra pessoa comigo para usar, porque eu não tenho ninguém aqui para tirar fotos comigo, por isso a única coisa que eu preciso fazer é puxá-la contra a lente e criar estes efeitos super interessantes de reflexos, efeitos de cor e criam os efeitos extra na vossa foto que acho que ficam sempre mesmo muito bem e depois vocês não precisam usar uma app como uh, a Light ou o Filter Loop para vocês adicionar esses filtros às vossas fotos, por isso isto seria uma ótima ideia para vocês criarem efeitos extra nas vossas fotos um, e a única coisa que vocês têm que fazer é colocar muito perto da vossa lente para criar esses efeitos. Neste momento eu não estou com as mãos uh, no objeto e vocês estão a ver que tem uns efeitos super interessantes, e porquê? Vocês têm que pensar que vocês têm que ser o mais criativos possíveis, se vocês não têm a oportunidade de ter alguém para mostrar a foto, vocês têm que andar forma de conseguir que o objeto se desinculou na foto sem a vossa ajuda. E foi exatamente isso que eu fiz, eu tentei fazer com que os óculos ficassem perto da minha lente e o que vocês estão a ver aqui uh, e eu basicamente tentei uni-los aqui ao meu microfone e aqui uh, no ecrã mas vocês conseguem perceber que vocês podem ser o mais uh, criativos possíveis eu neste caso tenho o microfone e o ecrã para me dar apoio nestes óculos mas vocês podem usar fita cola ou vocês podem usar elásticos, uh, totós, uh, fitas, por exemplo, para vocês conseguirem colocar o vosso objeto, seja ele qual for, perto da vossa lente, por isso se vocês não tiverem algum amigo para vos ajudar a tirar fotos, não se preocupem porque claramente dá para fazer o que vocês quiserem. A próxima experiência que eu fiz foi fora de casa em contra luz, ou seja, com o sol atrás de mim. Este tipo de ambiente é incrível para retratos, por colocar a pele super perfeita e criar uma luz a rodear a pessoa. Assim que coloquei os óculos perto de mim, reparei logo que criava uns efeitos de luz na minha cara. A assim, seguir tentei colocar os óculos perto da lente, como tínhamos feito anteriormente, e criava vários tipos de efeito. Um efeito colorido, como aconteceu no quarto, um efeito light flare, uma luz muito forte a atravessar a foto, e por último, o efeito reflexo. Se vocês olharem com atenção, conseguem ver o portão da minha casa, e esse portão estava à minha direita, a vários metros de distância. Depois tentei virar-me para a luz, para receber luz direta do sol. Como vocês conseguem ver, a luz não está tão bonita na minha pele como na experiência anterior, mas os efeitos de luz que cria são completamente diferentes e incríveis. Desta vez não recebi luzes brancas e verdes, mas sim uma sombra rosa e laranja mesmo muito bonita. Nestas últimas experiências tentei utilizar o objeto longe da lente ou a tocar ligeiramente a lente. Mas, e se colocar o objeto a tapar toda a lente? Temos efeitos de luz, efeitos de cor, efeitos de reflexo, tudo junto e tudo perfeito. O sol diretamente com este objeto cria efeitos incríveis. Mas, e se nos colocarmos num sítio escuro e adicionar o nosso sujeito à frente de uma lanterna? O que vai acontecer é uma foto super colorida e super interessante. Como truque extra só vos vou aconselhar a colocarem a vossa câmera apontada por um fundo liso, colocar o objeto a tapar a lente e tirar várias fotos. Como resultado, ficam com uma galeria de filtros que podem usar nas vossas fotos, basta só tirar uma foto e depois, utilizando o PixArt ou o Photoshop, acionar o filtro, colocar um dos efeitos de mesclagem, mudar a opacidade se for preciso e quando estiverem satisfeitos, tenham uma foto com efeito de luz, efeito de cor ou até com efeito de reflexo na vossa foto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para sermos cada vez mais. Vemos no próximo vídeo. Tchau!